Oi, vocês estão aí? Tudo bem? Como é que vai você? É você? É, você mesmo. Você achou que não fosse com você? Por quê? O Júlio César, o Adriano. Uh, uh, tem a Maria Paixão. Pessoal bacana. Gente, o é o negócio. seguinte. Aliás, o falar do Júlio César, o Carioca, foi ele que deu a ideia de eu falar de algumas coisas. De umas tranqueirinhas aí que a gente faz para facilitar a vida. É, o nosso trabalho deve ser profissional, sim, sem dúvida. Mas nada impede que a gente faça adaptações. Então, isso daqui, por exemplo, uh, tem até gente que escreve, pô, o que, que é isso? Então, na verdade, pode ser um pedaço de madeira, pode ser um pedaço de MDF, Pode ser um pedaço de compensado. Nesse caso específico, é um pedaço de EVA. Né? EVA, que eu colei um pedaço de cano. Cano esse que tem a largura certa, não pode ser muito justo. Senão, a tinta escorre e gruda. Uh, uma sugestão. Aqui eu vivo falando para o pessoal não fazer... Mas quando eu não estou olhando, fazem. Colocar essa tinta aqui na tampa. Isso daí vai criando uma crosta. Ah não, mas depois eu limpo. Só que aí se você limpar de qualquer maneira, você está jogando um pouquinho de tinta fora. E ainda tendo o trabalho de limpar. O trabalho, uh, ele requer tempo. Então, aqui nós temos aquela a colinha da discórdia ela também um pedaço de MDF né lá dentro você vê dois pregos não me venha perguntar como foi que eu preguei esses pregos aqui ah, eu usei uma ferramenta aqui e bati os pregos aqui tá assim. aí tem o corte porque você pode colocar a sua cola hum, tem uma outra marca que vem quadrada Mas se for do mesmo tamanho você pode colocar Aí aqui fizemos esse Pegamos esse pedaço de borracha Colocar aqui, certo? Então o que acontece? Lógico, aí assim cai, né? Mas na hora que eu vou colocar em cima do... Vou colocar na mesa Às vezes coloco aqui, ó Esbarra, cai. Certo? Isso aqui é uma, uma, um facilitador. Vamos ver mais outro. Ó, prometo que esse vídeo não vai ser muito longo não. Hein? Ó, aqui. Eu posso pegar a cola e colocar no pote. Lógico que po, é, você pode usar aquele sistema que o Osmar, lá da sapataria pana usa. Gente, sei lá, talvez se quando eu comecei Eu tivesse começado com uma ferramenta como aquela Provavelmente eu estaria me dando muito bem Mas vai muito Se você estiver começando, você pode optar Pegar isso aqui, nada mais é do que isso aqui colocado Só que aí nós fizemos um furo e colocamos esse aqui lá Fizemos outro furo e colocamos um desse aqui. Aqui nós colocamos solvente para manter o pincel sempre macio. Na hora que a gente tira daqui, a gente limpa, seca o pincel para não estragar a cola. Isso daqui é, é basicamente simples de fazer. A questão vai estar tá, vai tá aqui, fazer esse furo. Sabe, você é do tipo que escova os dentes, é bom, né? É bom, porque sapateiro com bafo é horrível. Mas então, você pega o, de, o, o dente, não, deixa o dente no lugar. Você pega a escova de dente, você usa, mas não faça isso aqui não. Isso daqui, ó. É, às vezes eu pego, estão todas passadas na mesma cor de... No caso nós usamos creme couro Mas no mesma, na mesma cor de graxa Isso não é nada inteligente Eu tento passar para o pessoal Aqui o seguinte Uma para o preto Uma para o marrom Uma para o azul Uma para o vermelho Mas não, você bobear, você encontra Gente, na hora de fazer Isso daqui É possível também fazer Com a garrafinha Certo? Você corta e vai colocar aqui, você vai grudar, eu conheci alguém que grudou na mesa, não faça isso, porque aí você vai precisar da mesa, você não pode usar, ferramentas adaptadas, isso daqui nada mais é do que uma chave de fenda comum corriqueira, certo? E aí... Por que que foi passado no esmeril para ficar assim ó, arredondado, tá vendo? Porque quando a gente está fazendo força no sapato, numa mala, alguma coisa, quando bate aqui, ó, não machuca tanto quanto se fosse as arestas vivas de uma chave de fenda. Com uma chave Phillips você pode fazer isso. Hum, certo? Um furador. Não que você não possa com uma chave de fenda, mas a Chapilips já ajuda. Você vai lá no esmeril, dá aquela girada que é assim, faz o furador. É, eu acho que já mostrei algumas. Você pega um pedaço de madeira, um pedaço de caixa de maçã, sei lá. E faz uma pecinha como essa, cola uma lixa fina de um lado, uma lixa média do outro, pega uma outra. Cola uma lixa grossa de um lado, sei lá, sabe? Você vai usar cola forte. Vai colar aqui vai vai ficar bacana. O acabamento em volta vai de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua vontade. Muito bem. Aqui nós temos algumas coisas que não são, na verdade, gambiar. São ferramentas. Só não são ferramentas típicas, próprias e digamos assim, é, corriqueiras do sapateiro. Elas são ferramentas que a gente faz adaptar, faz utilizar. Esse daqui dá para você imaginar que às vezes para puxar é, para puxar uma tira no sapato. Isso daqui ajuda bastante. Esse outro ajuda bastante e ele tem a diferença que é todo. Em muitas dessas lojas de ferramenta, hoje em dia você encontra lojas de ferramenta que vende é, materiais baratos. São da mesma China de onde vende o material caro. Agora, o mais interessante de todos que eu já vi foi esse daqui. Você tá vendo que tem um pinhinho, tem um preguinho, uma coisa aqui? Eu perguntei pra moça, pra que, que serve esse alicate? Ela, a moça, não sei não. Mas, mas as pessoas compram? Não, ninguém nunca comprou não. Eu quero um... Sabe pra que que eu quero? Pra furar tiras. Você tá fazendo a tira do sapato? A tira da sandália. Desde que você pegue na medida certa. Você tá vendo? O furo sai perfeito. Porque esse pino aqui. Ah, ele se encaixa aqui, ó. É muito bom. Agora, como você vai procurar por isso? Sei lá. Vai, tira um print. E. Ah, aqui, ó. Esse, essa fita eu coloco porque aí ó tá vendo tá bem na medida ela já tá gasta mas ela tá bem na medida de onde eu vou chegar no meio da fita isso daqui uma torquês isso daqui muito utilizada pelo azulejista para quebrar canto quebrar partes do azulejo mas numa sapataria é excelente para tirar rebite, tirar botão de pressão, uh, na hora de consertar a mala, ajuda bastante. Lógico que eu já mostrei em outros vídeos a nossa torquês tamanho família. Isso daqui é usado para cortar arame e ó... Esses dois você encontra em praticamente qualquer loja de material de construção. Esses três aqui você vai ter que ir naquela loja uh, que vende produtos em geral da China. Esse alicate aqui ele é um alicate basicamente igual, igual aos outros. Porém, contudo, entretanto, todavia, de qualquer forma, maneira, situação, possibilidade e lugar, esse daqui, apesar de você conseguir ver, ele está ele quase liso. Ele foi passado no esmeril. Ele foi passado no esmeril. Enquanto esse daqui, ó. Aqui, ó. Esse não está liso. Esse ainda tá tá vendo? Vai, vamos ver se a gente consegue colocar os dois. É... Tá vendo? O de baixo tá quase liso e o de cima tá. Esse daqui a gente usa para tudo, para por isso que ele é chamado de alicate universal. Ele é usado lá do outro lado. Agora, na sapataria, esse daqui, muitas vezes ele é usado para você torcer o saltinho para que ele fique na posição que você deseja, sem deixar o saltinho cheio de riscos. Uh, vou dar uma desligada e vou mostrar outras coisas. Voltamos. Ah... Uh... O exercício, o trabalho do sapateiro é reciclar, então você poderia perguntar, ele está falando de reciclagem, está falando de sapataria, por que, que ele está mostrando uma cadeira? Porque meu amigo, minha amiga, você acha que eu comprei essa cadeira? Não, eu não comprei essa cadeira, ela estava esperando por mim numa caçamba, numa das ruas da cidade, certo? Então, muito que bem. Agora, aqui, olha. Você tem essas gavetas. Essas gavetas são gavetas plásticas de um antigo armário de cozinha. Que eu aproveitei as gavetas. Para colocar linhas, colocar... Outra, outros badulacs, falar em cozinha, nessas lojas é, supostamente de R$1,99 ou de menos de R$1,99, eles vendem esses potes. Esses potes, às vezes você encontra o pacotinho com três por R$1,99, se bem que eles dizem que é R$1,99, no entanto, lógico, você pode cortar também em garrafas pet e fazer a reutilização. Ah, as de margarina também serve. Não gosto muito porque não é transparente, não dá para ver. Agora, se você olhar, deixa eu ver aqui dentro dá para ver um monte, ah, não, esse aqui. Ah, saltos. Saltos. Você pode fazer isso. Aqui uma caixinha feita por nós para colocar tachinhas, pregos, etc. Agora, lógico, você é uma pessoa outro nível então se você é outro nível faça um negócio profissa compre uma prateleirinha dessa ah, essas caixinhas se você for levar em consideração discriminação de cor quando elas são azuis elas custam pelo menos dois reais quando elas são assim como essas pretas você vai pagar apenas um real lógico uh, eles sabem é por causa do material reciclável do material reciclado gente é esse vídeo serviu só pra te dizer que tem uma porção de coisas que são possíveis na sapataria eu poderia eu deveria estar lá sim tá? deveria estar lá Falando pra você, vou fazer o seguinte, mais uma vez, vou dar aquela desligada, daqui a pouco a gente volta lá daquele lado. Fica olhando, eu vou aparecer lá. Além de sapateiro mágico, né? Puxa vida incrível, falei que ia aparecer aqui, apareci. Gente, esse vídeo foi só, como eu disse, ah, ainda tem isso daqui. Sabe o que é isso? Espeto de churrasco. Um pacote custa dois reais, três, prefira os de bambu. Ah, pra quê? Olha, rimar não vale. Gente, porque às vezes você vai passar cola em alguma coisa, você, é preferível você usar um espeto de churrasco, que depois você pode lixar. Veja a ponta desse daqui para fazer pequenas colagens, do que você usar a chave de fenda, a chave Philips, eu conheci, é, tinha um camarada que trabalhou aí com a gente, se você deixasse a mão aqui, ele pegava seu dedo, punha na cola e ia colar as coisas, ele usava tudo, tem faca, tem manchada de cola, mas então, esse vídeo foi muito mais para isso, para dizer a você que com um pouco de criatividade, você economiza uma boa grana. Uh, é, falar em grana, seja sapateiro. Se você está com dificuldades, está vendo esse vídeo e pensando, caramba, então... Ah, se eu soubesse, ninguém, nem o melhor, nem o maior, nem o absolutamente ninguém que seja hoje sapateiro, nasceu sabendo isso. Aliás, digo até para você que uma porção de pessoas não sabiam na vida que iam se tornar sapateiros. É, já falei em um outro vídeo, já falei da Juliana. Juliana foi lá, uma moça estudiosa bonita, falou, vou trabalhar com moda. Foi lá, estudou moda, ela sabe as coisas dela. Só que ela decidiu que ia se tornar sapateira. Vai lá, pergunta para ela se ela quer mudar. Você tem é, uma porção de pessoas que resolveram, que optaram. Por quê? Porque é possível. Porque o negócio é seguinte, as ferramentas custam barato. Lógico, uma máquina... Tá, é, vai, espera aí um pouquinho. É rápido. É, muita gente já viu as lixadeiras é, atualmente nós temos duas aqui já tivemos mais já já tivemos só uma já lógico se aparecer dinheiro a gente vende aquelas lá mas mesmo as tendo é só uma sugestão só uma provocação se você já é inscrito acompanha se você não é inscrito se inscreva. Se você por acaso olhar para isso, entender o que é isso e achar que qualquer hora dessa eu deva fazer um vídeo sobre isso, aí você me fala. Tá entendendo? Você entendeu o que é isso, né? Imagina o saltinho passando aqui, lixando. Isso daqui, ó. Você leva para qualquer lugar. Mas, deixemos isso para lá. E terminar de me despedir. Muito obrigado por você assistir esse vídeo. A Dona Maria ligou lá de Moreno, em Pernambuco. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que prestigia. Obrigado a todo mundo, mesmo você que está assistindo, não está se inscrevendo, não está dando joinha, ou então dizendo que o vídeo é ruim, eu, eu faço o que dá para fazer, tá bom? Um beijo na sua alma, um beijo no seu coração, você que é uma pessoa boa, eu sinto que você é uma pessoa boa, tchau!